Faço dieta, treino e meu corpo não muda. Me ajuda, Dr. Lucas. Foi essa a pergunta que eu recebi nos stories e vou responder aqui para você hoje. A primeira coisa importante é você pratica modalidades que te auxiliam na melhora da composição corporal. Por exemplo, para quem quer perder gordura, o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, pode ser uma boa opção. A corrida também pode ser uma boa opção. A natação Treinos metabólicos, né? Agora, se o seu objetivo é aumentar a massa magra e hipertrofia, musculação continua sendo mais indicado, mas crossfit, treino funcional também podem te auxiliar nessas funções. E não adianta praticar a modalidade certa em volume e intensidade inadequada, né? É comum que as pessoas se acomodem fazendo sempre os mesmos exercícios sem sair da zona de conforto. É fundamental variar o estímulo muscular para ter ganhos satisfatórios. Se você é mulher, não tenha medo de treinar pesado. Sua musculação não masculiniza ninguém e seus músculos não crescerão da noite para o dia. E é fundamental saber se sua alimentação está adequada de acordo com seu objetivo. Ela foi elaborada de acordo com as suas necessidades metabólicas, considerando seu gasto energético diário, aporte de macro, micronutrientes, ingestão otimizada de proteínas e carboidratos? Ou você só come o que acha que é saudável, sem considerar as suas necessidades? Se o seu objetivo é hipertrofia, não temos bons carboidratos. Eles são as principais fontes de energia para o crescimento muscular e deve-se ingerir de 10 a 15% de calorias acima do seu gasto energético diário. Quanto às proteínas, prefira as magras, peito de frango, tilápia, patinho são boas opções. Agora, a alimentação já está toda adequada, certinha, individualizada, de acordo com as suas necessidades. É hora de partir para a suplementação. E nessa hora é muito comum que você vá numa loja de suplemento e fique perdido com aquela grande diversidade. E agora? Compre tudo? Com certeza não. A função da suplementação é complementar a alimentação. Whey Protein, BCA, glutamina, Oxymase, pré-treino, existem várias opções, você facilmente vai ficar perdido no meio delas. Está tomando as quantidades e horários certos? Nestes casos não tem receita de boa, cada um tem as suas necessidades. Se você usa uma suplementação sem indicação, Além de não ter resultado, você pode estar jogando seu dinheiro fora. Agora, um outro aspecto que quem quer melhorar a composição corporal raramente se lembra. E ele é fundamental. O seu intestino funciona bem? De nada adianta uma dieta e suplementação adequadas se não são bem absorvidas. E o seu sono? É reparador? Você dorme o tempo necessário, com a qualidade adequada. Além de ser fundamental para a recuperação muscular. É durante o sono que a diminuição dos níveis do hormônio do estresse, o cortisol, além de picos, aumento nos hormônios anabólicos, testosterona, GH, que depende do sono de ondas lentas. E o seu metabolismo? Como está? Tem deficiências vitamínicas? Seu metabolismo é lento? Existem alimentos suplementos específicos para isso que podem te ajudar. E o último fator, mas não menos importante, são os seus níveis hormonais. Como eles estão? Os hormônios são os maestros do metabolismo. Estresse, uso de anticoncepcional, menopausa, são situações comuns que costumam alterar o perfil hormonal. Além disso, distúrbios dos hormônios tireoidianos, DHA, cortisol, GH, insulina, testosterona e hormônios ovarianos também podem afetar os seus resultados. Você se identificou com o assunto, tem dificuldade em ganhar massa muscular, em perder gordura? Já colocou todas essas dicas em prática? Comenta aqui embaixo as suas dúvidas e se ainda assim tiver difícil, procure um bom profissional. Nós estamos aqui no Leblon e teremos o maior prazer em te atender.